E aí galera, olha eu aqui de novo, e aí como que vocês estão, tá todo mundo bem? Então pessoal, vim aqui dar um alerta pra vocês, tá bom? É, de algumas coisas que eu vi, alguns vídeos e tal, é, assim, que estão falando que o produto ele vai te dar um, uma melhora em um dia, dois dias, três dias, é, pera lá, tá? Não, não acredita nisso não, porque pessoal, o produto não é pastel pra sair assim na hora, tá? E não é aquele doril que você vai tomar e sumiu. Você está pensando que você vai usar e subiu? Não, né? Você tem que. <risos> você tem que. Usar ali é um tratamento de, de dias, entendeu? Ali, sete dias. No mínimo sete dias ali para o produto dar um, um ganho legal ali para você. Uma melhora que você vai sentir. Você vai falar assim: não, poxa, o negócio tá, tá legal, tá fluindo. Então é isso. No mínimo sete dias, tá bom? Porque o produto ele age. Mas só que tem um tempo, entendeu? Você não concorda comigo que tem tem aquele tempo de espera e etc. Não é assim, não é um... É o que eu falei. Você não vai chegar aí na sua casa, vai rasgar a caixinha, vai passar, vai já sair papapá na nega. Não, não, Calma, não é assim não, tá bom? Então, galera, o Max Power funciona? Funciona. Mas só que é o seguinte, ele não é pastel, assim, pra você já chegar, usar, tomar e pum pum já. Calma, ele não é um Doril que você vai tomar e... É o que eu falei, entendeu? É o seguinte, se você está pensando que você vai chegar com a caixinha, abrir correndo, tomou, e tchau, vem, pode vir que já agora já estou fervendo. Não, calma, calma aí. Espera, ele é um tratamento, você vai levar no mínimo sete dias ali para você sentir aquele ganho, aquela melhora, e com certeza você vai sentir. Em sete dias você já vai estar tá sentindo, tá bom? Não se preocupa com isso. Agora só não acredita naquele de um dia, dois dias, três dias. Não, calma aí, tá bom? E é o seguinte, um negócio que você tem que se preocupar muito também é onde você vai comprar. Ele não vende farmácia, tá bom? Não vende assim na esquininha, em qualquer canto não. Vende só no site oficial, e porque eles têm a logística para todo o Brasil. Então eles vendem só por lá, entendeu? Não tem por que colocar em outro canto. Então é o seguinte, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aí para vocês poderem clicar. Foi onde eu comprei, tá bom? Por isso que eu estou indicando. Foi onde eu comprei, eu vou deixar o link aí para vocês poderem clicar e comprar lá. Para mim funcionou, já estou usando aqui dois meses e meio e para mim tá uma maravilha, tá bom? Agora é isso daí. Se você é novo no canal, se inscreve. Se gostou, dá um, dá um like aí e ativa o sininho, que eu sempre vou estar postando novos vídeos aqui tanto de depoimento meus, como de outras pessoas que, que, tipo assim, se a pessoa comentou, fala, não, eu quero dar meu depoimento também para ajudar o pessoal, a gente bota aqui anônimo, se você também quiser e estiver assistindo isso daí, também quiser, eu faço aqui também, tá bom? E é isso daí, grande abraço para vocês, até a próxima!